Saudações meus nobres, que ventos os trazem aqui na taverna. Pessoal, Red Dead Redemption 2 chegou, arrasou com todo mundo, tá quebrando o pau, o um jogo maravilhoso, mas... Eu tenho uma provocação para fazer para vocês agora. E a vida no Velho Oeste nessa época que o jogo se passa. O que que é mito, o que que é verdade, o que que é curiosidade, o que que tem de bacana para eu trazer para vocês. Então fica aí que eu vou trazer muita novidade e muita curiosidade para vocês agora. E pessoal, um dos primeiros fatos que a gente fica sempre sabendo no Velho Oeste é de que era uma terra sem lei, tiroteio para tudo quanto é lado, pancadaria, aquela zona generalizada. Mas não era bem assim, pessoal. Segundo os historiadores, o Velho Oeste tinha um controle muito rígido com armas. Como vocês podem ver nas imagens aí, em Dodge City, quando você chegava na cidade, você via logo um letreiro. O porte de armas de fogo é estritamente proibido. Ou seja, galera, não era essa baderna que qualquer um entra com armas e sai atirando por aí. E um outro fato interessante que até mesmo os assassinatos eram muito raros. Em média as cidades constatavam menos de dois por ano. Não é por mês pessoal, é por ano. Dodge City que foi a cidade que eu citei agora que tinha um letreiro dizendo que as armas eram proibidas, foi uma das poucas cidades que mostrou que teve homicídios mais de cinco por ano. Mas era uma raridade. Um outro fato que é muito corriqueiro que a gente fica sabendo no Velho Oeste é de que existiam muitos assaltos aos bancos. Pois é pessoal, isso não é verdade. É constatado por vários historiadores que do ano de 1859 a 1890, eles tiveram entre 3 a 4 assaltos nos 15 estados que compunham o Velho Oeste. Pensa só, gente, 3 ou 4 assaltos, sem contar dois grandes assaltos que foram feitos no ano de 1890. E aquele negócio de ter duelo eu bati no cara, vamos lá duelar o pau quebrar também gente, não é verdade eles, os duelos eram muito raros e quando aconteciam, eles aconteciam longe da cidade é, eles tinham hora marcada, tinham que ter testemunha não podia atirar pelas costas, podia atirar somente uma vez e os duelistas eles tinham que sacar as, as armas na mesma hora um dos poucos duelos galera, que foi documentado foi do Wild, Wild Bill Hickok, que ele era um agente da lei, ele teve um desentendimento com um cara num jogo de pôquer e aí eles fizeram um duelo na principal rua da cidade lá e ele matou o, o, o duelista oponente. E fato interessante, gente, que o Wild Bill ele morreu jogando pôquer. No momento ele entrou num bar, no, num salão, ele não achou o lugar dele vazio, ele teve que se sentar em outro lugar, sentou de costas para a porta dos fundos do salão e Jack McCall com uma pistola... Com uma arma calibre 45 deu um tiro na sua cabeça. Imagina o tamanho do estrago, gente. Tem um outro fato, gente, que a gente tem muito em Red Dead: que são os tiroteios. Você chega no local com seus aliados e aquela troca de tiro maluca, pau quebrando ali, cinco minutos direto de tiro para lá e para cá. Mas na verdade, gente. O tiroteio mais famoso que a gente tem relatado na história do Velho Oeste durou apenas 30 segundos e foram disparados 30 tiros. Foi um duelo entre Wild Earp, desculpa a pronúncia, gente, contra os temidos irmãos Clayton. Vocês podem ver aí as imagens deles e, e algumas vítimas desse tiroteio. Então, foram quatro pessoas da lei contra quatro fora da lei, trinta cingundinhos, 30 tiros e só isso, gente. Fato interessante, gente, que o Wild Earp ele ficou conhecido como herói nessa batalha, porque ele saiu ileso, ele não teve nenhum ferimento. E no passar do século 19 para o século 20, ele virou consultor de cinema. Ele até trabalhou com o principal diretor dos filmes de Velho Oeste, que era o John Ford. Essas foram algumas das curiosidades que a gente podia trazer para vocês aí do Velho Oeste. Tem muito mais coisa interessante. Quem sabe a gente não faz uma segunda parte desse vídeo. E, todavia, galera, a gente sabe que Red Dead Redemption 2 ele não quer retratar totalmente a realidade. E, convenhamos, pessoal, é um jogo espetacular. Eu tô jogando, muito legal, é gostoso de jogar, realmente tá lindo o jogo, realmente tá trazendo uma revolução para o mundo dos games aí. Então, pessoal, digam aqui nos comentários o que, que vocês acharam dessas curiosidades. Me deixem saber se vocês querem ver uma parte 2 desse vídeo, ok? Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!